Agora, a FSG é o Centro Universitário da Serra Gaúcha. Um reconhecimento do Ministério da Educação que é a comprovação da nossa excelência em infraestrutura, em desenvolvimento institucional, em gestão e muito mais. Na prática, é mais qualidade em ensino. É mais qualidade de pesquisa. É mais qualidade em extensão. É autonomia para a FSG abrir novos cursos é a FSG avançando ainda mais. Este reconhecimento traz benefícios para toda a comunidade, porque para a FSG, a evolução só faz sentido quando reflete na vida de todos aqueles que estão sempre ao nosso lado. FSG, Centro Universitário da Serra Gaúcha.